Meus amigos, estamos aqui no vídeo de hoje para poder conferir aí pela primeira vez A versão aí de nova geração remasterizada de Fatal Frame Maiden of Blackwater Jogo que nós recebemos aí diretamente da Koei Tecmo América O qual eu agradeço demais aí pela confiança do nosso trampo aí por ter mandado essa chave do jogo pra gente Da versão do Playstation 5 E é aquele momento né cara, é chegada a hora da gente conferir como é que tá esse terrorzinho aqui tenho certeza que eu vou me borrar todo, porque, nossa, velho, terror, ainda mais com fantasmas, eu tenho que tirar foto de fantasma e o caramba, meu Jesus Cristo. Então, saudações, Delisa, de eu sou Caio Nobre, bora lá e já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho, hein, pessoal, pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Com a regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vamos lá, pessoal, seguinte: essa versão aqui, por mais que ela seja remasterizada, tenha melhorias de resolução e tudo mais, recursos de modo foto agora também disponíveis. Infelizmente, não temos a opção de legendas em português, entendeu? Vocês estão vendo aqui, ó Os subtítulos estão ativados, só que somente em inglês, cara Então, eu vou tentar ir lendo aqui Pra gente poder entender um pouquinho da história e tudo mais Mas vamos lá conferir esse negócio para poder ver qual é, sem mais delongas, pessoal Bora nesse new game aqui Sofreu um pouquinho Meu Deus, olha o desenho do Fantasma lá no fundo Jesus Cristo, irmão, não, cara não Faz comigo não, jogo Meu Deus do céu, tá bom ah, é um trabalho de ficção. Ah, se eu faço rápido demais, eu não consigo ler, não, hein? Lurking in the deep. É se rastejando nas, nas profundezas, uma coisa assim? É o prólogo isso aqui. Ah, pessoas misteriosamente desapareceram sem deixar traços e tal. Ah, uma garota chamada Miyu Hinasaki. Ah, she awakens to find herself. In nossa senhora, ela acordou pra poder se encontrar em uma parada velha lá, uma construção ferrada velha e tudo mais, meu Jesus Ai, ai, vamos lá, vai começar já, já tô daquele jeito, mano, já tô daquele jeito Estamos aí, né, cara, nos aproximando do Halloween, estamos acho que na semana do Halloween, se eu não me engano E nada mais justo do que trazer um joguinho desse aqui pra vocês, né? Ah, coisa linda essa cabeleira do Zezé ali, mano, esvoaçante desse jeito. Cara, olha o lugar que a menina acorda, irmão. Bem que falou mesmo que o lugar era todo ferradão. Esse jogo, pessoal, ele é de 2014. E eu não cheguei a jogar ele na época, tá? Então, quem jogou em 2014 aí, depois coloca aí nos comentários dizendo como é que tá o jogo. Nossa, onde é que eu tô? Meu Deus do céu. Tá merda, olha o tanto de porco que tem ali naquela água boiando, velho. Mano, eu vou ter um treco, o controle do DualSense tá tremendo, mano. Para jogo! Não, não, não, pelo amor de Deus, jogo, Não, não, não, não, não Nossa, velho. Peraí. Mano. Eu tenho que sair daqui. To look around. Tá. Tá uma porta lá. Ai, cacete. Fica Peraí, peraí, peraí. Não, beleza. A gente pode andar aqui, ó. Ao contrário, aqui. Peraí, mano. Ah, ah, Ah, ah. Ah, espera, espera. Não, não, não, não, não, não. Mano, tá bonito o jogo, mas puta que pariu. Jesus. Eu tenho que encontrar uma maneira de sair daqui. Velho, o jogo já começa assim. Deixa eu correr, jogo. Pelo amor de Deus, cara. Mas que maldade, velho. Look around. Tá. Nossa, cara, tá bonito. Eu acredito que a versão de 2014 deva ser bacana também, mas aqui eu acho que tá bem melhor, né? Eita. Tem uma luz no fim do corredor. Talvez tenha uma forma de sair daqui. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ah, meu irmão. Ai, caralho, velho. Corre, moça. Jesus, they're chasing after me. I have to get out. Eles estão vindo atrás de mim, eu tenho que sair fora. Boa, L2 to run. Ai, graças a Deus dá para correr, mano. Não. Ai meu Deus do céu, peraí. É, peraí. Hã? The camera straight ahead. Vai, vai, vai, vai, moça. Dá pra virar aqui, ó. Quebra a esquina aqui, ó. Nossa, cada viradinha é uma cutscene, mano. Meu Deus do céu, tá tudo cagado, mano. Não pra você ver, velho. cagar no beco. Turn down, turn down. Ai Jesus. Nossa. Agora abriu aqui, né, caralho? jogo é esse, velho. Eu tinha jogado um outro fatal frame, não foi esse. Mas não era tensa assim não, velho. Vai afogar a menina! Ah! Irmão, não faz isso comigo não, cara. Ó, Myu Rinasaki desapareceu. Tá. Eu tava jogando com a menina e desapareceu. Ó, ninguém pode ouvir os seus choros enquanto ela foi presa na, na, na parada da montanha lá. A montanha... É onde os, os eventos da história acontecem, né? A gente, fala, a gente segue os destinos de três pessoas. Yuri, Han e Mew. Beleza. É um conto terrível do sobrenatural. Fatal Frame Maiden of Blackwater. Meu Jesus Cristo, mano. Nossa senhora, o jogo já começa assim, velho. Metendo dois pés no peito já. A gente vai cagar nas casas. Troféuzinho ali, pelo menos. Pelo, pelo, troféuzinho de coragem, né? Coragem do Caio. Coloca ali, ó. ó a primeira gota. A Vanishing Trace, Yuri Kozukata. Então a gente vai jogar primeiro com ela, né? Uh, the Residents of Villages of... Uma habilidade... Uma certa habilidade tem passado através das eras. Essa habilidade conhecida como a leitura das sombras. Ahn... Uh, Uh, permite ao usuário enxergar uma. Ter uma visão da sombra ou um traço de alguém perdido de, uh, em circunstâncias inexplicáveis. Uh, isso não é comum uh, psico psicometricamente. E, e Praticado em qualquer lugar, alguma coisa assim, que tá dizendo? Uh, e ela acompanha a Hisoka Kurosawa, uma mulher que. que possui essa habilidade, né? De ler as sombras e tudo mais. Ah. Uh, Shadow Abyss, you in... É bom. Beleza. Para um lugar ali que ele tá falando, e pá. Sensing Yuri Kuri, kuri. Ah tá. A Risoka levou a... a menina lá para poder participar também da parada que ela tá indo. Pra poder descobrir as coisas que estão acontecendo. que a mulher tem a visão das sombras do mal lá. Tem a visão além do alcance dos Thundercats louco. I thought that I'd be scared of eu achei que ia morrer de medo. Mas eu não posso nem chorar. Não consigo nem chorar, né? Eu estou sozinha. No final, eu estou sozinha final, eu estou sozinha. Meu minha filha, você não vai pular não, né? Fácil não, o tio não. Você tem muito para viver ainda. Olá. Eu vou terminar Yuri? tudo sozinha. Eita. vai dar ter nas visão muito louca. We're for Que a gente tá procurando deve estar aqui dentro. This is an excellent chance for you to take the lead. Isso é uma chance, here, uma ótima chance para você pegar a liderança, entendeu? Toma ah. toma isso aí, ó. Ei, a câmerazinha pra gente poder dar uns, uns flash, nos fantasmas. Uma câmera obscura, obscura. De -de deixará Nossa, permitirá você ver o que não pode ser visto. Inclu inclusive pistas do que nós viemos this aqui para poder encontrar. Essa é a case. sua oportunidade, seu primeiro caso. <laughs> ah, meu Deus do céu. Eu tô com a câmera do capiro, tá pata rachada I'm na sure minha mão. Tenho certeza que você vai estar bem Sei vamos não, viu moço? Vamos começar com um pequeno treino É, é como uma câmera normal Tá, Press Enter To Photo Mode Tá bom Vou Tirar uma foto sua, mulher você, Vamos ver se você queima Ah tá, poder olhar ao, ao redor Ok Ah, que legal Eu Posso mexer o Doll Sense também, ó lado lados, assim, pá, mexer, isso aqui e tal. Ah, legal. Pra poder enquadrar, mano, ó. Nossa, o DualSense, ele me permite fazer um monte de coisa aqui, velho. Eu prefiro mexer no, no negócio aqui, cara, na moral. Tá, e aí? Eu consigo voltar aqui, não? Ah, aqui, ó. Eu posso fazer tanto aqui nos botões... A ah, câmera obscura uma foto de um outro mundo, uma outra parte da nossa. Ó, ela fala. A coisa que a gente vê por lente não é mais do que a afterlife. Mas, primeiro, não traz muito interesse das coisas que você vê. falando ali negócio que as coisas que a gente pode ver pra, na lente não podem ser vistas no mundo normal, entendeu? Ela vê através do sobrenatural. Eu tem que tomar cuidado com as coisas que a gente vê ali e o interesse de, que ela cria ao ver essas coisas através das lentes que ela pode se perder no, no caminho, entendeu? Tá, photograph Nossa, foto mano Você não queimou não, mas tá bom, tá bom, tá bom. Você não tostou não, tá ótimo. É, Without putting the camera obscure away. Ah, nice. Photograph both simultaneously. Ah, beleza dois pontos aqui, ó uh, Aqui eu posso virar a câmera Vou gravar os três pontos aqui ó. It, All three dots, né o Simultâneos tá, tá, you can lock on to any target Aqui, ué, L2 to lock Ah. Uh, exactly bustling. A montanha costumava é, venerar um solo sagrado e tal. E se tornou um lugar para turistas e tudo. Aparentemente, esse tipo de pessoa vem nas montanhas esses tempos. É, minha filha. Para até louco. Toma isso. Você tem post-mortem? photograph Meu Jesus, para que você me dá uma foto? É um token. It will help lead you to what we're for. É um token que vai ajudar a gente a encontrar o que a gente está procurando. Meu Jesus, Agora, uma foto é de gente. Ah, legal. Você, você me deixa muito mais tranquila, minha filha. Aqui tem os floors, current position. Beleza. We can also to open snap mode at any time to capture. Ok. Vai. Tô apertando o snap mode. É, eu não entendi isso Área. Ó. Ah, vamos procurar dentro do lugar abandonado aqui, né? This is a postmortem photograph. It's not just a normal photograph. It was taken to mourn the dead. Que que é isso aí. É isso aí. Isso é o pelo, foi But isso foi porque que o Ren mandou a gente. Here, to... Essa foto parece ter vindo de algum lugar aqui. E a gente vai ver a gente um onde a gente pode encontrar outras uma coisa assim mano. Eu tô tão tô tão tenso que eu tô, tô até falhando aqui nas leituras mano. Tem alguma coisa aqui irmão. A gente tá andando os negócios estão caindo aqui, velho. Ai, caralho! Que que é isso, mano? Pera aí, velho. ela tá parecendo uns pontos ali do lado, mano. Da câmera. Peraí, aí. Ai. O jogo vai me fazer encontrar um fantasminha camarada agora. Só pra poder aprender a tirar foda inimigo, quer ver? Lele, me deixa sacar minha câmera logo, jogo. Meu Jesus Cristo, irmão. São não precisa nem de câmera. Essa mulher ali de vestido preto, a risoca. Jesus Cristo, minha Fury, filha me ensina. Espera. Espero. Você pode sentir alguma coisa? Oh, hold R2 to find the trail. It's a trace. Chamado do traço. The the token Nossa, o sombrio do passado. O Toh está mostrando o caminho para nós. These ah, can lead you to the right path. Esses caminhos podem levar você pro caminho, uh, essas essas trilhas, né? Shadow. Pode levar você pro caminho certo Calma, minha filha, deixa, deixa eu vasculhar também Você tá querendo, não tá querendo deixar eu vasculhar as coisas, não? Ué, chatura, mano Tá Ok, mas antes de eu seguir os traços ali vamos, vamos pegar o que tem aqui no fundo aqui? O que é isso aqui? Tem que segurar o R2 pra poder pegar o item tá? Nossa senhora, é um livro do capeta, He come is downfall. Another dusty book has been left in the hallway. Talvez alguém tenha derrubado. É, aqui está contando sobre a queda dessa montanha, parece, uma coisa assim. Depois... depois a gente dá uma lida aqui, nesse se tem direito. Eita caralho. Bom, vamos lá. O traço está mandando. Ai, cara. Ai, já já! Câmara obscura. What's uh was that a shadow of the past? Yes. Ecos do passado uh... No lugares onde os traços do passado São muito fortes Talvez você veja ecos do passado Ó, você vai ganhar pontos Fotografando eles Que podem ser utilizados Para poder fazer upgrades na câmera Ok Cadê o, o, os... Os do passado Opa ah, mano, esse negócio de crawl, velho, esse negócio de crawl, você não abaixa direito, moça, assim, só dá uma, uma chegadinha pra baixo, vai com a câmera na mão, Talvez de buento. Você jura, moça, é a única sala que tem, você tem certeza que é só aqui? que precisamos de uma chave, Tente usar a câmera obscura. Oh, é pra quê? Vou tirar uma foto da porta e ela milagrosamente vai abrir? Tá... When you look around, isso, quando você olha ao redor pela sua câmera, com sua câmera, né? Você pode notar reações de objetos que normalmente não são visíveis. Ah. Eu posso focar minha câmera neles para poder expor lugares que tem itens e tal, que tem as conexões com a parada, saca? Então encontre locais uh, das com, as com as fotografias e tal. E você pode descobrir algumas pistas também. Eita. Olha, yeah. aqui ó. Oh, yeah. Meu Deus do céu, tem um capirota ali, uma cabeça de um capeta ali, mano. There's something in the photo. Oh. não me diga. Ah, tem, uma, tem uma luz saindo do closet e também tem uma doll, uma, uma boneca, né? no no cômodo ali, ó, na cômoda. Isso deve ser onde a chave está. Ah, tá. Beleza, tem que achar um lugar onde, nesse prédio aqui onde é que tá esses negócios que eu acabei de ver. Uh, eu posso ir no menu, poder go to token's tab. Beleza, poder ver a foto aqui, de novo com um você aqui ah, ah, sua filha da mãe, você tem que... Ah, sua vaca, você tem que, Tinha que vir comigo, velho. Eu não sou... Ah, Jesus Cristo, irmão. Meu Deus do céu. Tá. Deve ser naquele andar que a gente subi... tentou subir aquela hora e amanhã não deixou, não foi? Ah, mano, vem, vem tô sentindo que vem fantasma aqui the Photo shows a no Japanese style room tá in the old part in the inn ok o okay. quê ah tá ali ele me mostrou na verdade foi o lugar onde tá, onde tá a porta né é. ele realmente não me deixa ir para ali Mano, eu não consigo vir pra cá não. E aí? Será que aquela porta ali no fundo que eu passei por ela de agora abria? Deixa eu ver. Vamos dar uma conferida. Ah. Abria. Achei que não abria, não. Jesus Cristo, irmão. Ai, caralho. Opa, achei. Opa. Vamos pegar primeiro o item brilhante. O que é isso? Ah, beleza. chave. Beleza. Deve abrir a porta lá que eu preciso. Show. Matinha tá mostrando. Agora vai vir um fantasma pra poder me atormentar. Quer ver? Ai, minha manhã, manhã. A boneca do capeta tá me olhando, velho. Ô, oh, minha filha. Oh. Nossa. Ai, Jesus Cristo. Ai, Jesus Cristo. Vai, minha filha. Ô, oh, moça. Tinha um capeta lá atrás, velho. Tinha um bicho ali, velho. Em algum lugar nesse quarto, dê uma olhadinha. Ah, pode ser que eu tenha que olhar com minha câmera, talvez, poder enxergar alguma coisa. Tá bom, rode isso. We react to it, to that are ah. normally hidden from the eyes. Sim, sim, é, sim, beleza. Ah, você pode trazer esses itens de volta, para esse, de volta para esse mundo tirando uma foto deles no lugar onde eles foram tirados. Ah, tá, no, no, seu, corre, no seu ângulo correto e tudo mais ali, tá, beleza. Focus. Ah tá, tem um panton hum. exposer. É um livro com contos marotos e macabros e ocultos. Hum. Damn it. This is what we came here for. É por isso nós viemos aqui. We shouldn't stay here any longer than Achar o livrinho. É, eu também acho, moça. A gente não deveria You're ficar right. mais aqui do que precisamos, entendeu? está certo. It dark. É, vamos embora okay. antes que fica escuro. Mas, mas não tá escuro, não? Tá louca, filha. Ainda imagina se ficar escuro, então. Jesus! Pô, minha filha, não me deixa aqui, não, cara. Cê... Olha essa moça, velho. Ela nem me espera, velho. Ô, oh, minha filha, aguenta aí, cara. Ai, meu Deus, tem um Phantom ali, mano. Oh, o cretino fechou a porta. Bora, bora, bora, quebra. Aí ah, ele falou negócio de procurar objetos é mais fácil, mas pessoas é mais difícil. A psicometria permite que você veja coisas assim, as sombras e tudo. Eita, falando negócio de eu não perseguir uma parada ali e tal, de, de uma sombra de alguém e eu posso acabar vendo uma coisa que eu não queira? E... É, meu Deus do céu, meu Deus. Do céu. Não, não, não, não, não olha não. Meu Deus do céu! Zumbi de Resident Evil, <risos> Tá, tchega, grab mas ah, por que, que o jogo não deixou. Ah, eu dou counter, mano. Eu dou counter. Ah, ele, ele dá um sofre um recoil quando a gente tira uma foto dele. Ah, mas talvez tirar mais, né? Fighting ghosts, tá? Ah tá, eu tenho que achar as bolinhas nos fantasmas. Para capturar a área, o retângulo. Ah tá, eu tenho que usar o retângulo lá. É só área de ataque. Você, você pode tirar fotos ou se você estiver. Hã? Você não pode tirar fotos se você estiver sem filme. Meu Deus! Toma! Headshot! Ah, Deus, e aí mano? Uh, spirit's fragments break off when a ghost takes damage. After a time, they reabsorb it. Before it happens, ah, eu tenho, eu, tenho, eu tenho que fotografar fragmentos antes que, antes que aconteça? Targets and shutter chances. Beleza, o que eu tenho que fazer? Não tô entendendo. Ah, carai. Boa! Fatal Frame e Fatal Time. Uh, quando a área cap. Ah, tá. You can take a photo frame shot. Ah, meu Deus. Eu tenho que, atar, eu tenho que atirar bem na hora do ataque do, do bicho, velho? A parte do knockback. Ah, eu posso tirar foto, fotos em sequência. Entendi, mano. Tá. Muito útil quando os bichos estão muito perto. Tome. Ai, meu Deus. Mais ou menos a mecânica, mano aqui, Da parada Tem que esperar ele atacar Aí, ó. Beleza attack range and attack power Tá, a câmera ela só tem efeito sobre uns fantasmas de uma específica distância Se ele estiver muito distante, não vai ter dano, não vai causar dano nenhum, mano Beleza, quanto maior a bolinha lá, mais, mais dano vai causar Chegar perto dos fantasmas, poder causar um dano maior, ok Olha aí, irmão Aqui nós dá headshot em fantasma, rapaz Você tá, tá achando o que, irmão? tá tentando na parede oh, oh, oh, oh a mira da física aí, mano. Boa, toma É dano crítico aqui, rapaz Cadê o bicho, cadê o bicho? Ah, ele é tá ali ainda, safado Toma, headshot Beleza, pegamos 5 pontos Garoto! Prendendo, prendendo. Dando um headshot no fantasma ali, com foto. É, mano. Ué, a moça tava ali deitada tomando um banho. Nessa água suja, enquanto isso. Sem fazer nada pra me ajudar. Parabéns, moça. Parabéns. I'm sorry. I shouldn't have brought you here. Devia ter trago você aqui, também acho. Que tipo de moça você é, mano? Você achando que você pode me levar para esse lugar assim? Tá doido? Esqueceu que eu sou cagão? Oxi. I am alone. Eu estou sozinha. Tá não, mano. Eu tô com você. Eu sou o cara que controla você, mano. faço tudo o possível. Nossa, velho. as coisas macabras, ó. Olha os trecos macabros, ó. que é tão vidrado que o olho até ardeu, mano. Ah, fomos pro outro cara agora, velho. Ah, that dream again. Esse sonho novamente. Um Mr. Hojo? Ah, Hojo. came by a little while ago. Ah, Hisoka apareceu há pouco tempo. Hisoka. What he wanted? O que ela queria? She found the photo book. Avançou pro book. Yeah. Here. Take a look. Ah, o livro que a gente encontrou lá agora, mano. Tá vendo alguma coisa que não tá gostando, não, mano? Bota o negócio que a gente acabou de ver Da menina Mano, há um aqui em cima, ó branco Será que sei é o que, velho? Ah, enquanto estava descobrindo né Aprendendo sobre a leitura da sombra de Hisoka Yuri used the ability to... Ah, tá Ele, ela, ela usou, né Essa a habilidade Pra poder recuperar um um álbum de fotografias de pós-morte De uma... De um... In... Eu esqueci a tradução de Inman É tipo uma pousada, alguma coisa do gênero assim Do Mr. Rikami. Uh, o álbum foi... foi requisitado por um tal de Ren Hojo uh... Quando ele acordou de um sonho Horrível, de um sonho ruim, né, no caso Ele se encontrou Atormentado pelo incerto O que, o que foi esse sonho? O que realmente foi esse sonho? Ou criança suprimida, né? Tipo, oprimida, sei lá, no sonho. É, na memória, quer dizer que falou ali. E essa pergunta permeou ali na cabeça dele por algum tempo. Ei! Então a gente vai ter que investigar agora a parada Eu tirei um Rank C aqui, mano 18 minutos de jogo E eu já vou aproveitar esse momento de tranquilidade Entendeu? Tô tela de Rank Sem fantasma, sem nada pra me aumentar, Poder ficar por aqui, galera Espero que vocês tenham curtido aí Esse videozinho trazendo no lançamento O Fatal Frame Maiden in the Black Water Eu acho que é esse o nome do jogo Já até esqueci o nome do jogo, velho Pra vocês terem ideia, deixa eu ver o um negócio aqui É isso mesmo, né? É, Made in of Blackwater Meu Deus do céu, eu tô tão atordoado ainda com essa parada que eu até esqueci o nome do jogo Espero que vocês tenham curtido aí pessoal Deixem embaixo nos comentários o que, que vocês acharam Se vocês que jogaram a versão antiga do jogo Acharam mais bonito, os gráficos estão melhores assim Um pouco remasterização, resolução e tudo mais Detalhes Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês aí E novamente não se esqueça de deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal Quem sabe a gente não volta com esse jogo aí em live pra vocês Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, entendeu? Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais! E vamos, pessoal!